Quase que eu caio aqui Mas beleza, isso aqui é pé de pinha Pra quem não sabe E pra quem sabe também Como é que chama isso em sua cidade? Deixe seu comentário aí Já tem algumas maduras aí Da hora Então já se inscreva no canal aí Aciona o sininho das notificações Beleza? E deixa o like. Uhum. Isso aqui. Ela gosta mais de.. Lima assim, né? Não, aqui é largata. Minha mãe tem medo de largata. Tem largata, é? Ah, normal, aqui é. Faz parte.